Muito por uma questão de completeza, a gente vai falar de variáveis do tipo complexo. Okay? Todo número complexo, se a gente lembra lá do, dos números complexos no segundo grau, se a gente teve, ou de um curso de física matemática já na universidade, a gente sabe que qualquer número complexo tem uma parte real, uma parte imaginária, que é multiplicada pelo número, pelo número i, okay? que é raiz de menos 1, e que esse ponto pode ser representado num plano cartesiano, onde na horizontal vai a parte real do meu número complexo e no eixo na vertical vai a parte imaginária do meu número complexo. Okay? E aí a gente pode sempre definir um ângulo entre a linha que sai da origem e o ponto que é representado no plano cartesiano. Okay? Esse é o ângulo associado então, a esse número complexo que vai ser... Tirado como, por exemplo, tangente da parte imaginária sobre parte real. Okay? Então, como é que a gente declara números complexos no FORTRAN? Eles são declarados como complexos, e aí o tipo, ou seja, o número de bytes que vai ser utilizado, a gente usa a mesma anotação dos números reais. Por quê? Porque... É, um número complexo no, no Fortran nada mais é do que um par ordenado, né? parênteses, parte real, vírgula, parte imaginária, fecha parênteses. Tá okay? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nesse código aqui. Okay? Então, complexos de precisão simples, de precisão dupla e de precisão quádrupla, de acordo com o que a gente já viu para os números, números reais. Aqui eu estou declarando quatro, estou declarando variáveis reais, tá certo? Cada uma delas vai representar, pode representar, por exemplo, parte imaginária e parte, a parte real e a parte imaginária de um número complexo qualquer, tá? É, outra maneira equivalente de você fazer a declaração é suprimir o argumento kind igual Tá? E ficar só com complexo 4, complexo 8, complexo 16. De novo, alguns compiladores podem não aceitar isso e a coisa pode funcionar de maneira diferente de compilador para compilador. Então vocês têm sempre que levar em conta o né, é, compilador que vocês estão usando. E se vocês forem usar um outro compilador, sempre façam os testes, de, os testes numéricos com o código de vocês para ver se tudo dá certo. Ok? Então, como eu disse para vocês, né, complexos no Fortran são pares ordenados de, de, números, de números reais, e a gente pode fazer, e a gente pode pegar um real valendo uma variável A, real, simples, precisão simples, é, recebendo o valor 1, B, precisão simples vale, é, recebendo o valor 2, e atribuir. Isso aí é a nossa variável sp complexo através da função intrínseca complexo, que também admite essa forma aqui no Fortran. ok? Simplesmente o que ele faz é transformar a representação do número uh, na memória do computador. E se você, se você pegar agora, se a gente pegar agora né, e imprimir, o que, que é o nosso número complexo, o que, que é a parte imaginária, o que, que é a parte imaginária, a parte real é a parte imaginária, a gente vai ter isso daqui. Tá? Nota, que, nota que quando eu mandei imprimir o número SP complexo, ele já imprimiu como um par ordenado entre parênteses. Ok? Real de SP complexo é uma função do FORTRAN que pega números, é, números complexos e extrai a parte real. E MAG faz a mesma coisa, só que com a parte imaginária. Se você somar dois números, uh, dois números complexos... Deixa eu declarar um outro número complexo aqui. Complexo 2. Ok? E vou atribuir... Vou atribuir de novo aqui. né? Lembra que eu tinha eu tinha declarado uma variável C e H. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tenho G e H. Vão ser as partes. Menos uh, 1.0 e... Sei lá, 3.14... E aqui eu boto complexo 2. Complexo 2 é complexo de g e h. Opa! g e h. Ok? Então, e se eu pegar e fizer a soma dos dois complexos? Então, print... Soma dos dois complexos, uh, SP complexo, que é o nosso primeiro, mais complexo 2, que é o nosso segundo, ok? E eu rodar de novo o meu programa. Nota que agora ele está é, imprimindo os dois aqui. Apareceu esse, zero, esse 0034 aqui, que é uma coisa meio esquisita, mas a gente vai falar disso daí também na parte de representação de números, de números reais, no, em binário. Okay? De qualquer modo, somar e subtrair uh, somar e subtrair dois números complexos é feito da maneira usual no Fortran, por alguma razão que eu não consigo explicar, é, mas consigo suspeitar porque, é, não existe função intrínseca para multiplicar dois números complexos no Fortran. Então se você quiser multiplicar dois números complexos no Fortran, você vai ter que escrever a sua própria rotina ou recorrer a uma biblioteca de rotinas para é, fazer essa, essa operação. tá? É, sobre complexos é basicamente isso, na próxima, no pró na próxima videoaula a gente vai ver como que a gente faz para ter um, uma variável que não mude de valor durante o programa. Isso vai ser bastante útil e a gente vai ver como é que a gente faz isso no, no Fortran.